Oi passarinhos, tudo bem? E oi passarinhos, pofolinhos. Eu queria Hoje a gente vai terminar de mostrar para vocês a minha casa nova, gente. A gente estava lá no quarto, né? Vou lá de novo. Quero mostrar para vocês a suíte. O que que eu tenho no meu quarto? Olha o que que eu tenho no meu quarto. Primeiro eu vim aqui. Olha, gente, a minha banheira. Olha a minha banheira. Olha que maravilha, que maravilha. Tem banheira e tem e aqui é o chuveiro, né? Aqui é o chuveiro. Ai, meu Deus, eu tô me molhando toda. Ai, sai. E aqui, olha o que, que eu tenho aqui. Eu tenho um closet, que eu tenho minhas roupas e eu tenho um cofre, gente. Olha só, cheio da grana, gente. Olha o que, que eu tenho, não conta pra ninguém, tá, só. Não conta pra ninguém, olha aqui. Olha aqui que eu tenho. E agora, vou começar a fazer a historinha. Já tô fazendo a historinha, mostrando a minha casa. Mas que bom, mostrar o netinho também. Agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito legal, gente. Que infelizmente não apareceu no outro vídeo. Olha quem tá deitado aqui na cama da vovô. Olha quem tá aqui. O meu netinho. Olha aqui meu netinho, gente. Tá vendo? Meu netinho, o Guguinha, é o Gustavo Júnior, meu neto, viu? Acorda, meu filho, vamos lá, vem aqui pra mãe, apresentar. Hum. Fica aqui lendo, é... hum. Mãe, fica aqui como é? Tira aí, mãe, fica aqui lendo aonde que é de, de levantar. Levantar? Uhum. Uh, deixa eu ver. Tá aqui deixa eu ver aqui. Peraí, agora, agora que é pra fazer isso agora? Uhum. Você não sabe levantar, não? É porque é, eu não sei por que que tá escrito aí. Não. Ah, tá. Peraí, então. peraí. aí. Hum, deixa eu ver se aqui. Não sei que é pra levantar. Ah, ele levantou, ó. Ele levantou a mão também. Pronto, levantou. Ah. Oi netinho, vem cá pra mostrar você, vem cá. Ai, meu netinho, tão bonitinho, fofolinho. Cadê meu fofolinho? Vem cá, vem cá, vou pegar você no colo. Vem cá, que eu vou pegar você no colo. Deixa eu ver, eu vou pegar você assim, vou pegar você assim. Ai, meu netinho, viu, gente? Meu netinho, olha, aconteceu várias coisas aqui no bairro, sabe, gente? Só que infelizmente não deu pra gente mostrar pra vocês. Agora vamos torcer pra acontecer hoje de novo, né? Porque apareceu umas meninas aí malucas... Ih, não desceu não. Que tava fazendo bullying com uma outra menininha, né? Não foi, Netinho? Ai, meu Netinho ainda não fala, gente. Ele só apronta mesmo. Mas falar ele não fala, não. Então, a gente teve que dar um jeito nas meninas lá. Eita! Uhul! Uhul! Gente, eu amo essa casa. Olha que casa legal, viu? Ai, ai. Deixa eu ver se essa menina era que fazia bullying. Deixa eu ver. Mãe, a acho que nem ela, quase não. Quase não, acabou não, não, não. Ah, a bateria. Bom, o que a gente vai fazer hoje? Mãe, a batida quase acabando. Tá bom. E olha, uma menina sombra. Olha a lua, como tá linda. Olha a lua, como que tá linda. Olha, viu, meu netinho? A lua? Olha lá que linda a lua. Ai, que coisa linda. Bom, vamos então na casa do seu pai? Vou deixar você na casa do seu pai, tá bom? Porque eu não sou só babá. Olha, seu pai saiu, seu pai saiu e deixou você comigo. Olha só, olha só, deu uma de maluco, deixou você na minha olha casa que... e saiu para se divertir. Olha só, agora eu tenho que ficar tomando conta de neto. Não acredito nisso. É porque mãe, eu queria ser o neto. Oi? Então é eu. Eu, eu tô fingindo que <risos> eu, eu sou o um neto. Eu sei que eu ia ser o neto. tá brincando. <risos> Ai, ah, o que a gente vai fazer agora aqui à noite? Levar meu neto pra fazer... Ah, já sei. Vou levar meu neto pra balada. Mãe, mãe vamos pra balada, vamos? A balada é onde mesmo? Ah, é aqui, nessa rua aqui. Vamos lá pra balada, então. Levar meu neto pra balada, porque... Meu neto não dorme. Eu não sei o que fazer com ele, tá? Eu não sei o que fazer com ele. Então, vou levar ele pra balada pra ver se ele fica com sono. E... Oh, mas como é que tem balada aqui, gente? Como é que liga a balada? Tá fechado. O negócio tá fechado. Como é que abre, então? Eu quero abrir. Ai, ah, eu acho que só abre sábado à noite. todo dia, não? O ah, Oi. E o netinho? E o netinho? Vamos embora, então. Vamos fazer outra coisa, então. O que a gente vai fazer? A gente vai... e <risos> Minha boneca deitou ali sem querer. Ah, já tá amanhecendo o dia. Nossa! O tempo voa. Ai meu filho, vou fazer o que com você? Ah, Quer jogar fliperama? Eu quero. Então vou colocar aqui. Olha o que, é que tem aqui em cima? Um gatinho. Olha, Olha, negócio de aniversário. É, de aniversário. É, a gente pode fazer um aniversário de netinho. É, podemos fazer sim. Qual fliperama que você quer? Pode escolher qualquer um que a vovó vai pagar pra você. Eu quero o da motinha, azulinha. Uma sozinha, então vamos. Vamos sozinho né? Vai ficar na minha capunga? Vai você, vai você, vai. Desperto, vem agora, me segue. Quer tomar sorvete? Vamos tomar sorvete? Vem, vem no meu colo. Porque você anda muito devagar, vem. E também porque a rua é perigosa. Ah, deixa eu ver. Ali tem o um mercado... Ali tem sorvete, a delegacia. Sorvete, sorvete, ali, Aonde? Aonde? Ali, ali na sorvete. Ah, é aqui. Nossa. Vamos tomar um sorvete. E aí? Você vai querer de quê? Tem de baunilha, de chocolate, de bolo de aniversário, de bolhas GAN? Isso aqui eu não sei, direito Nem esse daqui. De De bolo de aniversário? Sim. Então você tem que clicar aqui, ó. Hum, meu filho, sai daí. Meu netinho, sai daí. Hum, que legal. Ai, como é bom tomar sorvete, né? Vamos sentar aqui. Vem cá, senta aqui, ó. Senta aqui. Gostou do sorvetinho? Uhum, que até acabou. Acabou? Hã? Hum, ela também acabou. Então vamos agora, o que a gente vai fazer agora? Agora, cada sorvete é diferente. Vamos pegar outro sorvete? Deixa eu ver, deixa eu ver esse aqui, de, esse de bubble, bubble gum. Ah, ele aqui é azul. Quer? ver esse. Hum, muito bom Cheio de baunilha Tem chocolate Quer mais sorvete não? Pode pegar aí O que você quiser, pega Qual que você quer? Eu Chocolate Prontinho, já acabei o meu, já acabou o seu? Acabou. Então vamos agora. Daqui, vem aqui, vem aqui, vem, aqui no meu... vem aqui no meu colo, porque essa rua aqui é muito movimentada e é perigoso pra você. Hum... Aí. Vamos lá no. vamos lá no No, no negócio de. Peraí, fica parado. Qual negócio? Para! De, de criança, vamos lá. De... Não, de. Como é que é? É um negócio que. A é a creche? Não é creche, não. É só de diversão de, de, de, de criança. Tem piscina. Aqui, é essa vida. área aqui infantil aqui, ó. Tem bastante coisa legal. Tem piscina e tem aqui dentro. Olha aqui, ó. Acho que não é creche não, aqui é creche? É sim, é creche. O creche é a B. Eu acho que é só uma área de lazer, só. Não é, é... Mostrar. Me segue, mamãe. Mamãe não, vovó. Então, aqui, tem um lugar de B. Ah, tá. É creche, então, não... aqui, tem brinquedo e essas coisas. Fala aqui, filho, fala aqui perto pra você... Explica que... Tá, então isso é uma creche. Então eu trouxe você pra brincar. Tem um escorrego. Vamos é um escorrego? Não, bora, bora, mamãe. Quer é dizer, vovó. Como é que é esse escorrego Ai. aqui? Ah, não é escorrego não? É rampa? Acho que é só rampa. Mas e se eu botar minha bonequinha sentada? É não escorrega. Deixa eu ver. Uh, tô escorregando! Ih, eu tô escorregando! um creche. Ah, mas espera aí, então que virar. Peraí, vou virar para frente. Minha bonequinha. Agora eu vou botar ela aqui. Tem que botar ela sentada Ah, tem que botar ela de costa, então Tô tá escorregando Tá escorregando? Uhum. Vou andar... Ah, se... Ai, né? vou, vou, vou, andar... Ai, ah, desisto Ih, e... uhum. Agora, vai, escorrega boneca Uhu! nunca não escorrega ó mesmo assim é, doida vai vai sim mesmo então I I agora consegui consegui Uau! Ai. Bom. Vamos pra casa agora?